Alô amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Para hoje quero-vos mostrar um plugin da Tokyo Dawn Labs que se chama TDR Nova. É um plugin que existe em duas versões. A versão que vamos hoje aqui testar é a versão uh, gratuita. A versão uh, comprada custa 60 euros e tem mais algumas funcionalidades. Acho que vale a pena dar um review para que vocês possam entender um bocadinho melhor os equalizadores dinâmicos e como podem usá-los, tanto na Masterbase como em tracks individuais, ok? Então bora lá. Bem, para hoje preparei aqui uma sessão multipistas, onde já arranjei minimamente uh, as tracks agrupadas em bases. Tinha aqui um, um buzz para uh, a bateria, um buzz para o baixo, para as guitarras, para as teclas, para lead vocals e backing vocals. Vamos concentrar-nos aqui na bateria, vamos fazer solo ao buzz da bateria. E vamos aplicar o TDR Nova, uh, por exemplo, na, na pista do bombo. Uh, o, o que eu vou querer fazer na pista do bombo é subtrair, ou seja, minimizar o low-end uh, excessivo, obviamente, e controlá-lo dinamicamente. O TDR Nova é um plugin uh, bastante fácil de utilizar, uh, tem quatro bandas que podem dar on-off, tem uma série de presets que podem uh, usar, tem uh, vários modos para um, ser económico para o processador, sendo que o Echo é o que consome menos, como podem ver, 0.1 de processador. Uh, o Precise, os filtros já têm mais detalhe e o Precise mais uh, está na, na qualidade máxima desta versão gratuita. Vamos usar o Precise e podemos usar o o processamento em, em mono, estéreo, no somatório, na diferença na esquerda na direita ou em dual mono. Tem também ainda um, um sidechain, pode trabalhar internamente o compressor ou o, o, o, o, EQ, o EQ dinâmico poderá receber sinal externo para ser uh, ativo. Uh, aqui em baixo tem um filtro passo alto, um filtro passo abaixo, onde podem escolher as várias frequências, aqui é onde vocês ativam ou desativam hum, as várias bandas, podem escolher hum, qual é a, a frequência central para, que, para cada uma delas, e hum, aqui no threshold é onde nós vamos ativar o compressor para essa secção, ok? No caso do bombo, vamos deixar aqui um loop a correr, e neste momento eu não tenho display gráfico porque na parte direita vocês podem ter o sinal de entrada o sinal depois de passar pela, pelo processamento o sinal do sidechain que entra e o, o, o display de, da análise em, em off vamos deixar em out e neste caso eu vou querer comprimir esta zona a zona de, de baixos onde eu vou ativar o threshold. Automaticamente eu ativo o threshold, conseguem ver que temos aqui um, um meter que nos mostra até onde é que o nosso sinal está. Aí. Nós baixando o, o threshold automaticamente conseguimos ver que o compressor começa a atuar. Temos aqui detalhes para o ataque e o release desse, desse compressor e como podem ver o resto de, do espectro não é afetado. Vamos, vamos mudar isto para um filtro de, de low pass, sendo que ele vai começar a atenuar bastante mais nesta zona. E aqui no, no, no, no gain é onde conseguem ver uma redução, ou seja, tem um, um display que conseguem perceber a quantidade de, de, de ganho que estão a aplicar. Okay? Vamos seguir aqui, por exemplo, para a tarola. e Vamos aplicar a tarola, uh, vamos ouvir o geral o somatório da tarola com a tarola o micro em cima, micro em baixo e vamos aplicar de novo o TDR nova mais uma vez vamos deixar o display fazer um passo alto escolher a frequência basta arrastar o um rato e aqui é um bocadinho à vossa escolha mas tentar evitar hum, ruídos que venham para esta zona, mais graves, que não é necessário, e vamos usar apenas uma banda. E esta banda vamos atuar aqui na zona nos 200 e pouco, a ativar o threshold, e vamos fechar mais o filtro. Vamos dar on off baixar um bocado o release para ele ser rápido a recuar dar um bocadinho de boost vamos aqui uma sala como podem ver, é uma captação estéreo, e vamos olhar um bocadinho mais de sinal. Apresentar o output, e neste caso vamos usar um pass alto Mas em vez de usarmos o filtro passa-alto, vamos usar na primeira banda este tipo de filtro e vamos equalizar dinamicamente. Podemos fazer solo as bandas, era à procura de algum problema que E ativar o compressor. Vamos fazer bypass. Um bocadinho mais controlado. Vamos juntar a bateria toda. E podemos tentar fazer bypass. um bocadinho mais controlado vamos agora por exemplo aqui à pista da voz e vamos usar este aqui o dinâmico como um um deesser ok? vamos à procura de uma, uma parte da voz para oh, já conseguem ouvir um, um pequeno rumble um, nas frequências mais baixas porque a voz foi gravada na mesma sala Onde estavam todos os instrumentos. E vamos aplicar o TDR Nova. Para cortarmos um bocadinho disso. Pôr em Output. Para podermos ver. Termos uma visualização do que é que está a acontecer. E aqui podemos usar um filtro. E automaticamente neste... Conseguem controlar o ganho geral. Sendo que ele aplica algumas, alguma curvatura de boost em, em determinadas frequências. Nós podemos fazer o contrário. Podemos também usar na banda 2 o threshold. E agora, aqui nesta zona. Vamos desativar este quarto. Este primeiro. Vamos aqui ao 3. Vamos fazer solo. Subir um pouco. Vamos à procura de um sítio. Onde possa ter. Mais S's. Onde over me. Vamos aqui a esta de X, esta essa frequência mais chata. Ok, vamos fazer aqui um loop. Vamos filtrar, solo band. Apertar um bocadinho mais a largura de banda. Aqui, esta zona mas e aqui no gain, gain reduction delta é onde podem ouvir um, o output da compressão ou seja o sinal que realmente está a passar pelo processador e a ser a passar pela compressão ou seja, tudo o que estamos a ouvir é aquilo que o detector está uh, a calcular e a comprimir. Ok. Podemos, podemos subir aqui um bocadinho mais. Hey, e estas duas bandas estão selecionadas. Hey, oh... Automaticamente consigo mexer. Nas, nas duas, com a tecla do Shift, control as selecionadas. Ok. E desta forma conseguem compreender uh, como é que conseguem utilizar um, um EQ dinâmico para... Um, em vez de um EQ paramétrico normal que é, uma, que é estático, ou seja menos 3 dB numa determinada frequência são estáticos, ficam sempre lá menos 3, enquanto que o EQ dinâmico mantém uma relação de comprime quando há uma excitação uh, em demasia naquela zona de frequências, ok? E podemos utilizar ainda este equalizador dinâmico num, no nosso master bus esta música não está de todo misturada serve como exemplo para demonstrar o plugin, mas vou criar aqui o meu master bus. normalmente eu dou-lhe o nome de Submix, automaticamente fica com a cor e posso pôr todas as tracks lá para dentro. Para além de ter uma, uma representação gráfica de todo o conteúdo que está dentro desta pasta, eu posso processar todo o sinal de, da mistura. Vou introduzir o TDR nova e vamos deixar a tocar aqui um loop, Vamos tentar processar numa parte que seja um pouco mais dinâmica. Sir. Vamos aqui clipar um bocadinho. Sir. Isto é o nosso sinal geral. Eu vou tentar fazer com que seja dinâmico na zona dos graves. Um passo alto normalmente talvez uns 19. Sir e um passo abaixo aos 30, perfeitamente se baixar para os 21 mil e vamos ouvir em solo esta banda alguma energia extra aqui do baixo não está misturada Vamos and esta banda? da voz ataca um bocadinho mais. baixar um bocadinho o release e desta forma conseguem ver que pode ser uma ferramenta bastante poderosa no nosso MasterBuzz ou em tracks individuais. Ok? Por hoje é tudo. Muito obrigado. Voltem sempre. E assim ficamos por aqui, amigos. Espero que tenha sido bastante útil esta dica. Uh, como puderam ver, é um plugin bastante fácil de utilizar e que um, pode melhorar bastante o som das vossas misturas. Uh, é um plugin gratuito, sendo que, já, como já disse no, no início, uh, existe a Gentleman's Edition, que é uma versão comprada que custa 60 dólares. Como podem ver aqui no site que vos estou a mostrar. E não se esqueçam, uh, se ainda não subscreveram ao meu canal, subscrevam. Tenho também um Instagram que podem seguir e uma página do Facebook onde normalmente coloco algumas novidades e live streams. Ok? Subscrevam ao canal, deem like ao vídeo se gostaram e grande abraço, amigos. Até uma próxima.